Bom gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Na aula de hoje vamos falar sobre MDC e MMC de polinômios. Todo mundo sabe o que é um MDC e um MMC. E hoje a gente vai aplicar isso a polinômios. Bom, é... é o MDC e o MMC. E o objetivo dessa aula é fazer com que o aluno consiga calcular o MDC e o MMC de polinômios. Vocês vão ver que é um jeito simples e prático também de se fazer isso. Bom, o MDC é o máximo divisor comum, e a gente vai calcular o MDC é, fazendo uso desses seguintes passos. Bom, a gente vai escrever cada polinômio como um produto de fatores primos, todo mundo sabe o que é um número primo, um número primo é um número que é divisível só por um e ele mesmo. A gente vai observar é, quais são os fatores comuns, quando a gente fatorar, e vai fazer o produto desses fatores, escrito com o menor expoente possível. Bom, um exemplo, a gente quer determinar o MDC desses polinômios aqui. É 4 x y 6 x y cubo, e 10 x y b Bom, o que, que a gente vai fazer primeiro? Fatorar. A gente vai pegar esse primeiro, esse primeiro monômio aqui e vai fatorar. Eu fatoro 4 fazendo o MC de 4 vai ficar 2 vezes 2, que é o que está aqui x ao quadrado, o 2 do expoente já é um número primo, então eu posso deixar ele. E 5 é um número primo, mas eu consigo escrever ele como, é, com expoente de números primos menores. Então eu divido e y a quinta vai ficar y ao, ao, ao cubo y ao quadrado. Repara que y ao cubo e y ao quadrado, a base é a mesma, somos expoente volta a ser y à quinta. Então dá no mesmo. Vamos fatorar agora? O outro monômio, 6x3 y3 a. Fatorando 6, isso aqui dá 2 vezes 3, que dá 6. x3, eu posso dividir entre x elevado a 1 e x elevado a 2. Eu somo 1 com 2, volta a 6x3. E eu posso, eu posso deixar também y3 também aqui, porque 3 é um número primo. E a, não tem como fatorar mais, porque a está elevado a 1. O outro monômio que eu vou fatorar é 10 x y b Então, eu fatoro 10, que dá 2 vezes 5. X2 eu posso deixar do mesmo jeito que está aqui, porque 2 é um número primo. 4 eu tenho obrigatoriamente que fatorar, porque 4 não é primo. Então, eu posso escrever como y elevado a 1, y3, 1 mais 1 mais 3 dá 4, volta a ser o que era antes. E b já está elevado a 1, continua do mesmo jeito. Agora, depois que eu fatorei todos os monômios, o que, que eu vou fazer? Eu vou analisar o que tem de comum entre os que eu fatorei. Repara que aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2, então 2 vai para o meu resultado final. Então, esses três aqui já estão casados, vai para lá. Agora, esse 2 aqui não casa mais com nenhum desses números aqui, porque aqui é 2, aqui é 3, aqui é 5, não uso. Agora, x², tem x² aqui. Tem x² aqui e aqui tem x², então x² vai para o meu resultado final. y³ tem no primeiro, tem no segundo, tem no terceiro, vai para o meu resultado final. Esse, esse A e o B não casam com ninguém, então eu juntei os termos que eram comuns e o meu MDC vai ser a multiplicação desses termos, que vai dar 2x²y³. Vamos lá. O próximo exemplo é, a gente vai calcular o MDC de 6x e 12. O que a gente quer é o máximo divisor comum entre esses dois, entre esse monômio e, esse, e esse, esse número aqui, 12, que é um coeficiente. Então, primeiro, vamos fatorar de novo o primeiro monômio. Como eu fatoro 6? 6 é 2 vezes 3. x eu não preciso fatorar porque x já está elevado a 1 e 1 é primo. Fatorando o outro monômio. 12, eu fatoro 12, fazendo 2 vezes 2, que dá 4, vezes 3, que dá 12. De novo, o que, que eu quero? Ver os termos que são comuns, que são os termos que tem em ambos, ambas as fatorações. Então, aqui tem 2, aqui tem 2, esse 2 casa com esse 2, vai para o resultado final. Esse 3 casa com esse 3, vai para o resultado final. Esse 2 sobra. E o x também sobra. Então, eles não vão para o resultado final. Então, o MDC vai ser o produto dos termos que são comuns, que são 2 e 3, que é 6. Então, logo, o máximo divisor comum de 6x e 12 é 6. Bom, o outro exemplo também é muito parecido. Eu tenho um monômio, 4x7, e outro monômio, 2x8. E, de novo, eu tenho que fatorar. Cada um separadamente. Eu tenho 4x a sétima. 4 eu posso escrever como 2 vezes 2. x a sétima, por conveniência, eu vou deixar x a sétima mesmo, porque esse aqui eu posso escrever como x a Então, eu poderia fatorar, mas vai sair mais, mais fácil se eu deixar o x a sétima mesmo. Lembrando que o 7 eu posso deixar porque é o um número primo. O 2x a oitava, eu posso escrever 2, que se eu fatoro 2 dá 2 posso escrever desse jeito, x à eu posso escrever como x na sétima vezes x, aqui tem 7, aqui tem 1 escondido, 7 mais 1, 8, então está correta a fatoração. E o resultado do MDC vai são, são os termos que são comuns entre eles, 2, casa com 2 do de baixo, 2 vai para o resultado final, esse 2 aqui não casa com mais ninguém, então ele não vai, x à sétima, casa com esse x à sétima aqui, então ele vai para o resultado final, e esse x aqui, no caso com ninguém, fica sobrando. Então, o MDC de 4x7 e 2x8 é 2 vezes x7, que dá o próprio 2x7. Bom, vocês viram que são exemplos extremamente simples. Vamos fazer um exemplo maior um pouco, mas o raciocínio segue o mesmo. Agora, eu tenho, eu tenho 3a mais 3b, já vamos tratar de dois termos agora. E aqui eu tenho um, um polinômio de três termos, a², 2ab, mais b². A mesma coisa, o raciocínio segue o mesmo, independente da quantidade de termos. Eu vou fatorar 3a mais 3b. Repara que tem 3 aqui e 3 aqui. Sim, então vocês colocam 3 em evidência, e o que sobra é a mais b. Repara que quando eu multiplico 3 vezes a, volta 3a, 3 vezes b, volta 3b, então... Isso aqui é a mesma coisa que está aqui. Agora, vocês podem voltar na, nas aulas anteriores e ver como se faz um, um produto notável. Esse termo aqui, esse, esse polinômio, a² mais 2ab mais b², eu posso escrever como um produto da soma de a com b. Então, isso a gente já fez nas aulas anteriores. Né? Repara que eu, se eu multiplico a com a, dá a quadrado. A com B dá AB. A com B com A dá BA. Então, vai ficar 2AB, que é o que está aqui. E B com B dá B quadrado. É a mesma coisa. Agora, o que, que eu quero? De novo, ver os termos que são comuns entre eles. É 3. Não tem 3 aqui. O que, que tem? Entre parênteses, A mais B. Aqui tem um. Então, esse casa com esse, e esse termo fica sobrando. Então, o que tem em comum entre eles é só esse termo A mais B, A mais B aqui. Então, a minha resposta que é o MDC desses dois polinômios vai ser A mais B. Bom, agora um caso de MMC, que é o mínimo múltiplo comum, é bem parecido de fazer e os passos são os seguintes. A gente vai fatorar cada polinômio de novo, a mesma coisa. Depois a gente vai multiplicar não só os termos que são comuns, mas os termos que não são comuns também. E, quando há fatores comuns, a gente vai escolher o termo de maior potência. É bem simples também. Então, o que, que a gente vai fazer primeiro? A gente tem o polinômio x² menos 16 e 2x mais 8. Primeiro passo, de novo, fatorar. De novo, a gente cai, no caso de produto notável, que eu posso escrever x² menos 16 como um produto da diferença entre eles, que é x menos 4, x mais 4, e 2x mais 8, eu posso colocar o 2 em evidência, se eu tiro 2 aqui, vai ficar x, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 4 dá 8, volta a ser o que era antes, e eu vou analisar o que, é que tem em comum entre eles, o que, é que tem aqui? Aqui x menos 4 não tem no de cá, x mais 4 tem, então o termo comum entre eles são o x mais 4. Agora, os termos que não são comuns entre eles, ele tem, ele não tem o x menos 4 aqui embaixo, então em cima tem x menos 4, embaixo não tem x menos 4, esses dois ele tem, mas só que, o de cima também não tem um 2. Então, os termos que não são comuns são x menos 4, que o de baixo não tem, 2, que o de baixo tem e o de cima não tem. Então, são 2 e x menos 4. Logo, o MMC vai ser a multiplicação dos fatores que são comuns com os fatores que não são comuns. Então, eu multiplico x menos 4 por 2 e por x, eu falei x mais 4, né? Então, eu multiplico os fatores que são comuns com os fatores que não são comuns, então vai ser x mais 4 vezes 2 vezes x menos 4. Então o MMC é a multiplicação de todos esses fatores aqui. O próximo exemplo é 4 e 12A. E, de novo, eu tenho que fatorar cada termo. Fatorando 4 é 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Fatorando 12 é 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 2 quadrado, vezes 3, e o A, que é o único que resta. De novo, vamos ver o que tem comum entre eles. 2 quadrado aqui, 2 quadrado aqui, então 2 quadrado é um fator comum. Fator que não é comum, 3, tem aqui, não tem aqui, então 3 não é comum. A tem aqui, não tem aqui, A também não é comum, então 3 vezes A não é um fator comum. E o MMC vai ser a multiplicação de o que é comum com o que não é comum, que vai ser 2 quadrado vezes 3 vezes A. 2 quadrado dá 4. 4 vezes 3, 12, vezes A, 12A. Então é muito simples fazer isso. O outro exemplo é x3 e x2. Vou fazer o mmc disso. 3 é um número primo, mas eu posso escrever como fatores menores, que é x2 vezes x x eu vou deixar do mesmo jeito. Por, quê? Por que eu vou deixar do mesmo jeito? Porque já apareceu um x aqui, então ele vai ser um termo comum. Então, me interessa deixar desse jeito. Então, fator comum, como eu já adiantei, vai ser o x quadrado. Fator que não é comum vai ser o x, que tem em cima e não tem embaixo. E o MMC vai ser o produto entre eles. x vezes x, que dá x ao cubo. Então, o MMC de x cubo com x quadrado, Vai ser o próprio x³. Bom, e esse exemplo, a gente tem 3xy e xy². Fatorando, 3 fica 3 vezes x vezes y. Aqui eu vou fatorar o y², que vai ficar y vezes y. Então, fica xy vezes y. O que, é que tem em comum entre eles? É o x e o y. x e o y, esses dois, com esses dois. É o que tem comum. O que não tem em comum é o 3 o outro y que ficou, e o outro y que ficou sobrando. Então, o que não tem em comum é 3y. Logo, o MMC vai ser o produto entre eles, de x, y por 3y. Então, vai ser 3y vezes y, y² vezes x. Bom, é muito simples de fazer isso. Gente, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.